Estimados, estimadas colegas, lhe damos la cordial bienvenida a cordial bem a à nova edição do curso virtual tutorial com expertos regionales sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de intoxicações causadas por plaguicidas, em nessa edição de 2018 pela de Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde a Unidade de Cambio Climático e Determinantes Ambientais de Saúde e o Campus Virtual de Saúde Pública da OPS/OMS, em colaboração com um equipe de expertos da região, ano preparado a nova edição do curso para esse ano. Essa edição faz parte do projeto Redesiatox, com apoio de enfoque estratégico. Da gestão de, de substâncias químicas a nível internacional do Programa de Medio Ambiente das Nações Unidas. Essa nova edição do curso está dirigida a profissionais do sector saúde, como médicos, enfermeiras, farmacêuticos, bioquímicos con e outros que trabalham com contato direto e indireto com as pessoas expostas aos plaguicidas. E nessa nova plataforma, contextos textos interativos. O curso se divide em 10 unidades, abordando noções básicas de toxicologia, atenção ao paciente intoxicado. Temos também um manejo clínico de intoxicações por plaguicidas, segundo os compostos agrupados por tipo de plagas a tratar, como insecticidas, herbicidas, rodenticidas, etc. Em nas últimas unidades te, tratamos também de los efeitos crônicos, de las exposiciones e prevenção de riscos. Os compostos presentados são os que más se usam em Centroamérica. o curso revisado acaba de ser finalizado de forma que nos mantenemos ao tanto com alguns arrustes necessários. Em la plataforma del curso, apresentamos o texto interativo com alguns exercícios de autoaprendizagem. Para cada unidade, teremos sessões WebEx, os mercolores, a la UNA-PM de Panamá, e, además teremos também os fóruns com perguntas que nos permitem o debate de temas do texto e das sessões WebEx. Em cada unidade, temos também exercícios para qualificação, que nos permite acompanhar o rendimento dos estudantes e conferir-lhes, ao final, o certificado do curso por pela UPS. O equipe do curso está composto por tutores, que tendrão a cargo grupos de 15 estudantes, ademais das sessões WebEx do Mércules, e também por coordenadores, com o rol de facilitar interações entre tutores e conhecer o desenvolvimento das tarefas de los estudantes durante o curso usando-se los vários recursos virtuais disponíveis. é muito importante que ustedes participem de forma proativa em las actividades do curso, interactuando com seus respectivos tutores para otimizar o benefício de los recursos disponíveis. Durante os próximos meses, se há necessário reservar tempo, por lo menos umas 10 a 12 horas por semana para participar em las atividades e cumprir com as tarefas do curso. Entendemos que em en nossos países, com orientação agrícola, o uso de plaguicidas é um tema que amerita atenção de saúde pública. Então, vocês bem-vindos, bem-vindas a essa plataforma às interações em linha em um ambiente para compartilhar conhecimento de forma amigável e motivadora. Graças por sua atenção.